A Bruno Clash aqui e hoje com mais um vídeo de NFT Games pra vocês Eu tô falando de Big Time, rapaziada Big Time que é um jogo RPG de ação multiplayer E eles mesmos dizem ali, ó, junta amigos para se aventurar no tempo e no espaço Então essa é a ideia aí do Big Time, tá? É RPG, ah, muita gente vai se identificar com o jogo Vai falar, é aquele jogo que eu vou ficar maluco sem vontade de parar de jogar é mais ou menos essa pegada rapaziada E a gente tem ó, a gente tem antes de descer Imagens exclusivas, imagens inéditas na verdade Pra vocês aqui de como está sendo o jogo Porque é nesse momento né, ainda não é a versão final Mas dá pra ter uma ideia de como tá o jogo, como é que eles estão pensando E tá bonito rapaziada, tá bonito, a gente vai ver juntos aqui tá Bom, vamos dar uma olhada aqui então, descer um pouquinho Mostrar um pouco mais sobre os detalhes do jogo É, os... Os jogos, os jogadores aí tem que escolher a classe, né? Eles têm as classes aí de Guerreiro do Tempo, é, força muito forte, é, que eles colocam carne e fiscina em close-up. É, tem cronomante que em tese aí o mago, precisão, destruição e a distância. Fica ali a distância só batendo o mago, né? O famoso mago. Shadowblade, furtividade, velocidade. É aquele assassino, veloz, né? Fixador quântico que é o curador, curador, cure seus amigos, traga miséria para seus inimigos, é isso né, então essas são as classes, e o legal é que você vai upando, vai melhorando o nível, e, e talvez em vários caminhos da classe, você pode mudar para uma classe desejada em outro momento, então tem essas possibilidades e é muito interessante, e as artes estão muito bonitas, vocês vão ver aí também, na jogabilidade, que eu vou mostrar daqui a pouco, que tá muito legal, a gente recebeu, e tá top, outro detalhe, as armas, as armas, elas são... É, NFTs, e aí você vê os detalhes delas, né? Então cada uma tem o seu detalhe aí, tem o machado de batalha, tem ali lâminas duplas, né? E cada uma muda ali, né? Você vê que um tem o maior range, o range maior, mas é, menos dano, menos velocidade. Outro tem mais velocidade, mas bate pouco e tem que bater mais, só poder dar mais, mais dano, né? Então todos os detalhes aqui você vai vendo aqui, ó. Os cajados, martelão, né? Muito top. Então cada um com o seu detalhe. Tudo NFT, rapaziada. Você pode criar, melhorar para você poder é, ficar mais top, ficar mais forte e poder fazer fases mais difíceis do jogo também, né? E é, o que é legal é que o jogo, o jogo é muito intuitivo e é fácil também para entendimento dos iniciantes na tecnologia de blockchain. Então é muito legal isso daí também, rapaziada. E além disso, a gente tem ainda a máquina do tempo que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho também para vocês, todos os detalhes como você faz para viajar no tempo e poder fazer as missões os itens colecionáveis que você ganha nessas missões também então é tudo muito legal mas vamos dar uma olhada aqui numa outra parte que chama muita atenção e é por isso que muita gente tá esperando ansiosamente né além de falar que o mercado já tá aqui, já tem coisas no mercado para vocês poderem comprar para poder já se preparar pro Big Time, tá? Vamos dar uma olhada então aqui porque essa é uma parte que muita gente gostou e muita gente acredita por conta disso, ó, por conta desses caras esses caras são caras brabos. É, o, o Ari, que é o CEO ali, ele é nada mais nada menos do que... do Ele é um dos cofundadores do Decentraland, rapaziada, isso mesmo. E a equipe de devs, né, esses caras aqui, eles têm ah, passagens por Fortnite, LOL, Call of Duty e Overwatch. Então, cara, experiência eles têm. São indústrias AAA aí no, no mercado, né? Então, cara, experiência eles têm e tem de sobra, né? Então, esses, esse é um motivo que muita gente acredita que esse jogo possa dar muito bom. Porque imagina, você imagina um jogo que tem todos esses caras juntos. Caras consolidados ou com experiência. É, possa dar errado. É muito difícil que vá ser um escanzão, né? Não vai rolar, é muito difícil. Um cara botar aí o nome. Ah, além de botar o nome, também outro detalhe é que se você passa aqui, ó. No nome desses caras, você vai diretamente o LinkedIn deles, então tá tudo listado aqui, tá tudo certinho Isso também dá um tom de confiança pra galera que tá estudando o projeto Tá querendo saber mais a respeito do projeto Isso é muito top também Inclusive eles falam aqui do lado, né, sobre essa informação que eu passei pra vocês Isso é muito bacana é... Vamos dar uma olhada também em outra informação Que é um, um, um blog, um... seria um blog praticamente pra vocês Que é o Medium é... Todas as informações, eu vou deixar o link aqui do Medium aqui embaixo também e também do Big Time para você poder conhecer, também poder é, dar uma olhada aí no projeto. Mas o Medium é muito legal porque é um blogzão. Eles vão botando notícias aqui a respeito do jogo. Tem muitas notícias aqui. Mas o que eu queria falar para vocês aqui é apresentar ele, né? Apresentar o Big Time e falar um pouco sobre como você vai fazer para poder jogar o Big Time, né? Então aqui ele fala sobre a, a economia do token, como vai funcionar. É, para você ganhar o token e trabalhar com o token, seja para poder... É, comprar no mercado ou criar itens e, e etc então aqui tem todos, todos os detalhes eu não vou ler tudo aqui mas ah, basicamente o que acontece é o seguinte rapaziada é o que aparece aqui nesta imagem aqui ó você vai entrar, pra entrar no jogo você vai adquirir ali um space para você é, poder ter acesso a um, um, um modo diferenciado de jogar o Big Time Por quê? Conseguindo o Space, que é basicamente é como se fosse, é, um como eu, diria, como eu podia dizer, uma base Uma base, um local ali, onde seria a sua, a, sua, a sua base, vamos tratar como base, é mais fácil Você vai ter ali o Space pra tratar como base, com um, um, uma base pra você E ali você vai poder criar ou summonar o Timekeeper, que tá aparecendo ali, ali em cima É quase um cofrezinho ali, né? Que é um, um NPC ou algo... Que vai, você vai poder ter, você vai poder sumonar tendo o Space E ele vai te gerar, você, com ele você vai poder gerar a Ampulheta A Ampulheta na, nada mais nada menos do que ela vai levar ali a areia né, de dentro da Ampulheta É meio que o tempo que você vai poder ter para poder é, fazer missões Então vamos lá, você vai ter o Space, você vai poder gerar ou sumonar o Timekeeper Que vai criar um portal para você, ele summona um portal e para entrar nesse portal, você vai precisar da ampulheta que vai ter a areia, que é o tempo que você vai poder farmar ou jogar nas missões. Essa areia, ela quando acabar, você pode comprar mais ou adquirir ou conseguir a, a, ela para poder fazer as mais tempo de missão, mais tempo de farm e com isso ganhar mais tokens nas missões e aí ficar mais forte, poder acessar missões mais difíceis e ganhar mais token e mais, e mais, e mais e com esses tokens você consegue comprar é, no... NFTs comprar NFTs, recarregar ou melhorar as suas as suas armas e com isso você consegue ficar mais fortes e voltar nesse ciclo novamente, né? então é um ciclo Space, Timekeeper o... a ampulheta e aí conseguir token para melhorar ou comprar NFTs e aí ficar mais forte para poder farmar mais essa é a ideia, esse é o ciclo básico, mas se você quer ter todo o detalhezinho de como funciona, tá aqui no Medium, que tá aqui embaixo na descrição, o link pra vocês, tá bom? Então tá tudo detalhado direitinho pra vocês aqui, além das outras matérias, outras informações que também tem ali, que vai te deixar com mais informações, e aí você pode entrar no projeto já sabendo de muita coisa, entrar na frente dos demais, ou dos, dos outros jogadores que não se dedicaram tanto Então aproveite né, dá uma olhada em tudo isso daí Porque é muito top E vamos lá, agora vamos dar uma olhada então É claro, no vídeo um top que eu consegui pra vocês Que tá ó, maravilhoso Com informações Se você for mais detalhado aí, detalhista Pode dar pausa, vai pausando o vídeo Vai podendo assistir pra você poder pegar detalhes Vai mostrar classe a classe Então, bora lá é isso, o vídeo tá aí, rapaziada, olha que top, mano, olha as imagens, prestem atenção nas imagens, nos gráficos de alta qualidade Lembrando que, ó, esse é o Chronomancer, é, é o, o mago, né, é o mago, esse é o mago Lembrando que é um jogo de mundo aberto, né, pra você poder explorar é, E todas essas armas que estão vendo eles, ó, o Time Warrior, esse daí é esse que tá na tela agora para vocês é, As armas são NFTs, então Armaduras, tudo que você vai usar De são NFTs e são seus Ó, o Shadow Blade, o assassino, lembra? Que eu falei pra vocês, que é rápido e mortal Também, né? Aqui o Quantum Fixer, ele tá aí, ó Pra você ver, olha Olha que paulada, meu amigo, tá maluco Rapaziada, tá doido? Loucura, hein? Top demais, top demais Incrível, né? Incrível, e você vai vendo que é, São missões e você vai com seus parceiros, tá aí pra você ver na tela Vai fazendo as missões Até chegar nos bosses e aí conseguir derrubar De repente e conseguir ganhar Recompensas exclusivas Muito top pra vocês Muito legal, ó, tem até um finalzinho aqui Eu tava tentando entender Como que tava e tal Quem sabe alguém pega um detalhe aí, mas pra mim foi mais Foi mais uma zoeira ali, ó Ele... Top demais Muito legal, top demais, né rapaziada Exatamente, é muito Legal, é muito legal mesmo então, tudo isso virá no Big Time e você já pode ter acesso a todas as informações, já conseguir adquirir a, o seu Space para poder se preparar, poder conseguir aí ter acesso a Summonar o Timekeeper, conseguir a Ampulheta e aí já se preparar para poder fazer suas missões. E, e tendo o Space, você pode aí melhorar as suas armas, criar armas, isso... É, é incrível, é muito bom, é muito bacana. Uma conclusão que eu tiro sobre o Big Time é que eles focaram muito em gameplay, em jogo, jogabilidade. E eles estão deixando é, é muito legal a parte também de negociação de, de NFTs entre a comunidade. Tokens, a comunidade vai correr atrás para jogar. Isso é muito bacana. Não vai ser vendido token, a, pelo menos é o que, eu, que eu, eu vi até o momento. Então eles podem, é, todos os tokens vão ser disponibilizados para a galera jogar e conquistar dentro do jogo, então tudo isso mostra que eles estão muito preocupados em deixar o jogo muito bacana, o que é uma, uma coisa muito legal pra gente que, que já teve outras experiências e que entendeu que jogos jogáveis e, com, e que quando os caras investem muito no jogo, é o que traz aí a solidez e pode ser muito bom para o futuro do game e isso me deixa muito feliz. Big time, rapaziada, big time para vocês, então todos os links estão aqui embaixo na descrição, Clica aí pra poder saber um pouco mais, Eu tenho também o Medium, que é, é esse, esse blog, tem aí a informação de como você vai poder fazer pra jogar e tudo isso você encontra nos links aqui embaixo. Então o primeiro link pra ir pro Big Time e o segundo link do Medium pra você poder ver o blog, tá bom? Então é isso, rapaziada, se você gostou, não esquece de deixar seu likezão, se inscrever no canal, é claro, e comenta aí o que você achou do Big Time, se você tá ansioso por Big Time o que você achou da gameplay que eu trouxe pra vocês aqui, tá bom? Então é isso rapaziada, muito obrigado a todo mundo Tamo junto, até a próxima Falou e fui!